Como é que é? É... Lambie, não sei o quê. É isso. É verdade, agora que eu vi o cenário, faz sentido. Eu achei que isso aqui era tipo uma igreja, não sei, não entendi. Bugou. Eu não vou conseguir jogar. Opa, vai. Ser hereditário? Mano, não. O que, que é isso? Mano, não faço a menor ideia de que. Filme... Ah, Schindler's List. Pode crer, pode crer. O que, que é isso? Filminho. É uma biografia do mano do. Puta, é a biografia do cara do. do que toca. Aqui, do Elton John. Elton John, não sei se. Esse não, é Star. É Star. Star. Star. Não é Star Boy. <risos> Rocket Boy. Rocket Man. Isso é.